Tá rolando uma interferência radial aqui. Que são sinais, tô recebendo sinais no rádio. E pergunto de onde eles estão vindo? De onde vem esses sinais? Será que eles estão vindo do outro lado? Os caras acha, os caras acha. <risos> já, já pensou? Já pensou, ia ser, mano, ia ser muito doido, ia ser muito doido, mano. <risos>